Vamos saber como está o momento de Sagitário e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. a carta da consciência e vamos complementar com esse outro tarot, Tarô dos anjos. E complementar com esse outro tarô também. Sagitário, não existe certo ou errado. O que existe é uma consciência do momento que te guia, te dando o impulso de tomar decisões. Mas nem sempre ouvimos a consciência, porque naquele momento você não estava consciente. Mesmo assim, Naquele momento você fez o seu melhor. Você não tinha estrutura de fazer diferente. E é só depois de tomar consciência ao longo do tempo que você pode analisar o que fez ou deixou de fazer. A carta da estrela é uma carta que traz esperança, tranquilidade, e otimismo é você ficar tranquilo ou tranquila, porque o tempo coloca tudo no lugar certo. E é a famosa frase: Deus escreve certo até nas linhas tortas. E tem algo novo nascendo é, adapta para o seu momento. Mas é o início de emoções novas, trazendo a chance de você ser feliz e talvez retomar de forma diferente o que ficou lá atrás, pendente. E todo distanciamento, separação ou isolamento vem dando lugar a progresso. Descobertas novas, verdades vindo à tona, de modo que sua visão da situação tenha uma ampliação maior do porquê aconteceu como aconteceu e te levou até o momento agora. Não queira fugir, espera, observa e confia na vida que tem os meios de te ajudar. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. A carta vermelha, perdoe. Não precisa perdoar agora, mas perdoa hum, analisando a situação, aos pouquinhos, tomando consciência. Inclusive, perdoar a si mesmo. De modo que haja uma esperança vermelha e brilhante, ajudando você a atravessar esses momentos difíceis. Tomar consciência de que tudo caminha para o seu melhor, tá bom? Gratidão.